E a gente se pergunta, né? E no Brasil, nessa época, o que é que estava acontecendo? Bom, nessa mesma década de 90, o governo de Fernando Henrique Cardoso organizou o Ministério da Cultura em pastas que representavam os segmentos clássicos da cultura. Teatro, dança, belas artes, artes plásticas. Dessa forma, acreditava-se na potência econômica que esse segmento tinha, Nesse momento surge a Lei Rouanet. Era a intenção do Estado de ter o poder privado participando da construção cultural brasileira, através do patrocínio e do mecenato Em 1999, o Ministério da Cultura lança, em parceria com a Fundação João Pinheiro, um documento focado nos dados qualitativos e quantitativos sobre os empregos gerados pelo setor cultural no país. O estudo aponta os benefícios para as empresas apoiarem, através dos seus departamentos de marketing, a cultura nacional, seja através de incentivo para o teatro, o cinema, a TV ou mesmo a publicidade. Porém, todos sabemos a realidade da Lei Rouanet no país. Mais de 79% do investimento é focado na região sudeste, 4,58% no nordeste, 0,66% no norte, 2,33% no centro-oeste, 13,15% no sul. E até o ano de 2017, a Petrobras liderava, em disparado, os investimentos na cultura brasileira. Essa política de gestão da cultura do governo de Fernando Henrique Cardoso vai sofrer uma grande transformação durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma vez que Gilberto Gil se torna o ministro da cultura, ele apoia uma política mais focada nas bases aonde estão os centros culturais tradicionais do país. Este projeto, conhecido como Cultura Viva, é o que nós vamos ver no próximo capítulo.